Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar tá ensinando vocês a pegar o token de chamas aí do carnaval. É um novo evento que chegou. Também chegou uma pantera de ré por 500 diamantes, mas eu vou estar tá ensinando vocês a pegar aqui o... as chaminhas. Você vai estar tá podendo trocar, né, pelo gatinho, pelo... É... Chapéu de palha, ou também pela caixa de skin, essas skins juninas para pegar. Basta você ou fazer login, você ganha 10 fazendo login durante o evento, do dia 4 ao dia 10, ou você também é, ficando em top 10 você consegue pegar esses tokens. E é em qualquer modo, então se chegar aí o um modo, por exemplo, sal explosivo que só tem 20 pessoas, você vai e joga, e é bem fácil ficar top 10. Então essa é a dica que eu dou. Se você quiser fa farmar bastante dessas chamas. Um modo aí que tem menos pessoas. Que é bem mais fácil de pegar toque 10. Ou vai no modo clássico e pula em um lugar bem alto. Como ali em Bemazaki, Na parte mais alta. E fica lá em cima até ficar em top 10. Mas é só isso aí. É, basta bem facinho de pegar. Então deixa seu like se inscreve no canal. E é nóis. Valeu. falou.